Antes das doenças tomarem conta da sua soja. Antes do prejuízo tomar conta do seu negócio. Antes que as escolhas erradas coloquem em risco todo o seu investimento na lavoura. Antes que seja tarde para a soja. Antes de tudo, Elatus sempre. Elatus é imbatível contra as principais doenças da soja nas primeiras aplicações. Elatus é da Singenta.